E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Rabiribi, Metroidvani, Bullet Hell, sensacional para PC, PlayStation 4 PS Vita, Nintendo Switch, e eu acho que é só isso. Bom, a gente ainda não tinha jogado esse jogo, porque eu achei que ele era outra temática, sabe? Mas, ele é muito bom. Vamos jogar um pouquinho? Tem diversos modos, viu? um jogo bem completo. A historinha é muito simples. Nosso personagem era um coelho, uma coelha, e um belo dia ela acorda dentro dessa caixa em forma humana. Falou ela balançando as orelhinhas. Eventualmente durante o jogo tem umas artes assim muito, muito bonitas das personagens, né? Daí a nossa personagem em forma humana ela está se habituando ainda. A historinha é essa, você acorda na caixa e aí você tem que procurar os seus proprietários, né, ela fica meio desesperada procurando a dona Logo surge um mapa aí à direita, né, o um mapinha ali é, O jogo conta com muitos biomas Muitos biomas e também muitos diálogos E aí a gente encontra o quarto da nossa dona e a gente acorda no colo dessa uma mocinha e a gente já começa a explorar o mundo os gráficos são retrô né? bem simples mas é dificuldade é brutal desse jogo a gente está jogando novato pegamos aí a marretinha do Chapolin a arma principal dela E agora a gente tem que encontrar uma fada né o nome do, do... do capítulo é coelho e a fada eu acho eu me recordo Mas tem a fada envolvida essa é sempre bom ir derrotando o máximo de inimigos porque a marreta ela tem nível a personagem ela tem nível tudo tem nível quanto mais você derrota melhor essa essa figura aqui Cubo 4D, antes você salva o jogo e também sempre que você passa por ele é... você recupera o HP. Aparentemente está muito simples, né? Muito fácil, mas não é não. Eu eu garanto. Começa a bobinha só para te conquistar. Aí a gente encontra a primeira personagem. Todos os encontros acabam em pancadaria, sem exceção. A nossa personagem ela tem tipo uma. Ela tem tipo uma barra de estamina. A coisa vai... vai. um pouquinho mais difícil. Ainda. Ela dá tipo um especial Mas é primeira, o primeiro inimigo, né? Não vai não te traumatizar logo os cara Agora ele mostra um pouquinho do que pode vir a, a se transformar Eu acho interessante que é o, a nossa personagem Apenas o miolo dela sofre dano Feito! Todas essas personagens que a gente encontra em batalha, elas são amigáveis, no final das contas. E a gente procura, consegue o primeiro, primeiro item. um modo esquisito. é a bomba de cenura. Certo? Para quebrar paredes. Aproveitar, mostrar para você os itens. Olha a quantidade de item que este jogo tem. Não é brincadeira. Eles também tem um, umas medalhinhas que você pode equipar, né? Você tem uma quantidade que acompanha o seu nível. Aí a quantidade de chefes que o jogo tem: todos esses, todos esses. Diários são as missões e o mapa, né? O mapa. Agora a bombinha. também tem poçõezinhos que você encontra: são quatro tipos. Melhoram a vida, estamina a e a mágica. E tem mais uma coisa que melhora. A gente vai usar o teleporte que é essa bolinha sempre que encontrar essa bolinha pode teleportar. Pss. Muito bem. Vamos explorando aí o segundo bioma, a caverna de cristal. A gente fica olhando muito para cima, eu reparei quando joga. Opa! Agora a gente encontra uma fadinha. Já tomamos. Acho engraçado os olhos arregalados quando tomar dano. Tá fácil. Já tá fácil. Opa, o que, que eu fui falar? Vamos Qual é o próximo ataque? Fica nossa. É muita bala. Mas por sorte a gente tem um HP bastante elástico, não sei se é porque a gente.. <risos> não sei se é porque a gente tá jogando novato. Mas eu não tenho o menor talento em jogo Bullet Hell. Aí derrotada a fada. Aí a gente ficou amiguinho da fada. A fada achou que a gente ia devorá-la, mas na verdade a gente se torna parceiras. ele mostra que a gente pode usar agora os recursos da fada junto com o nosso ataque. O então, um todo bom metróide Tem vezes que você fica completamente perdido mesmo com as indicações aí das missões que deve ser feita. Isso me agrada muito. Você se perder é muito bom. Era para ter uma noção de quantos biomas tem. 20 disponíveis para teleporte, mas tem mais, viu? Tem mais que 20 áreas. Aqui ele apresenta para a gente as inimigas que a gente mais encontra ao longo do jogo: são umas humanas, fantasiadas de coelho, elas são as, as doidonas. São é descritas desse jeito, não tô inventando nada. Conseguimos fugir das esquisitonas. São as esquisitonas, isso. As esquisitonas, isso. Esse é o nome que eles usam. E as esquisitonas elas vêm em diversas cores. Mais um teleporte. A gente vai evitar aqui, tem uma área de pirâmide, mas é bem completa. Não vamos pegar nada demais lá dentro. Nesse momento, né? Mais paciência, ela pode ser revisitada. Temos aqui uma poção dando soco, aumentamos mais o nosso HP. Além da nossa personagem coelha, eu tenho a impressão que conseguimos obter distintivo. Falei medalha, é distintivo. Você pode equipar e ele, ele melhora bastante a nossa personagem. Que ainda não é o momento. Não precisa temer os buracos, pode cair neles. Quando for para ter mim, o jogo vai avisar e fala assim: oh, Olha, essa área você não pode plangurar. Beleza. Encontramos essa bruxinha. acertar inimigo tem que combar, não pode dar moleza. Não a gente se complica. Ó lá vem, lá vem bala. Dá um bom combo nela. Fazendo um walk. Falta pouco, hein? Falta pouco. Tem uma nota também por por derrota. Personagem que você derrota. A história dessa bruxinha era que ela queria estudar a gente estudar a gente vai cumprir o objetivo só por cumprir Chega na cidade Rabi, Rabir, rabiribi não tem muitos personagens que são bichinhos aqui gatinhos foquinhos até plantas muito bem e concluímos encontrando nosso nosso mestre né nosso proprietário no, na cidade de erabi Nossa Mestre né? E aí te dá acesso a várias coisas nessa cidade ah, Pula para o capítulo 2 Bom, vocês gostaram da gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, nós jogamos jogos indie, Metroidvania e recomendações. Um, deixa um comentário pra gente, a gente gosta de responder, a gente responde, tenta responder tudo, o que é o que pode ser respon... respondido, <risos> o que pode ser respondido. E fica assim. Até o próximo vídeo, viva a mensagem.